Bom, já tinha muito tempo que eu gravava do mesmo jeito e eu achei que dessa maneira ia ficar mais legal. Além disso, eu tenho aqui uma prateleira cheia de coisas legais... Que eu sempre deixo de fora dos vídeos, então pelo menos na parte dos unboxings eu acho que vai ficar legal eu trazer aqui nesse modo diferente pra vocês. Então vamos lá, qual unboxing que eu tô falando, vocês já sabem quem me acompanha há mais tempo, que eu recebo todo mês uma caixinha Nerd ao Cubo. Que é a caixa Nerd ao Cubo? É um serviço de assinatura, você paga por mês e recebe todo mês uma caixinha de presentes cheia de coisas nerds, geeks e muito legais. Se você gosta de games, filmes, séries, com certeza essa caixinha vai te deixar muito, muito feliz. Mano, olha só, estamos na época de Halloween, dia das bruxas, vocês já sabem, então nada melhor do que uma caixinha de Halloween da Nerd ao Bom, toda caixinha, a partir de um certo tempo, agora elas estão vindo todas personalizadas, cada uma é de um jeito, cada uma tem um tema, e se você quiser colecionar suas caixinhas, você vai ter que pedir para os correios para não destruí-las, assim como os correios fazem com as minhas que chegam aqui. Mano, elas chegam toda amassada, então... É, enfim, vamos lá, vamos abrir, a caixinha toda bonitinha Eu acho que é de Halloween, tá? Se não me engano é de Halloween sim Eles avisam os temas antes e vamos abrir a caixinha, olha só Toda tematizada, como vocês podem ver, ó Bem bonita, com detalhes em sangue, aparentemente E logo de cara a gente tem a revista que fala um pouco das coisas que estão aqui, fala um pouco das coisas que já viram nas outras caixinhas, e fala também sobre games, sobre, sobre livros, sobre séries, enfim, muito legal a revista. Tem os spoilers, né, que mostra o que veio na caixinha e o porquê. E temos aqui, antes da revista, temos uma coisa aqui que parece ser... Peraí, mano, que tá preso aqui, vou ter que tirar a revista primeiro. Então, beleza, temos a revista aqui, vamos deixar pra depois, porque eu vou ler depois. E vamos, olha aqui, ó, tem um ingresso... Pro DSX, que é aquele evento de Youtubers, vai ir muita galera legal, tá aqui o meu ingresso pro DSX, pro Dash pro DSX? Infelizmente eu acho que eu não vou poder comparecer, mas se você assinasse uma caixinha dessa, você ia ter seu ingresso garantido, então esse aqui infelizmente... Hello Darkness, my old friend Logo depois do ingresso, temos aqui o visual da caixinha, ela vem toda montada Tá, então vamos lá, tem chicletes, cara, meu Deus, eles sempre me alegram com meus chicletinhos, velho Temos aqui uns chicletes de temas de Halloween, não sei se são aqueles chicletes que são bem ácidos ou bem pimentados. Enfim, é o TNT, o, o, o chiclete, vou comer um, né, padrão Sempre que vem comidas, eu como <risos> E logo em seguida temos a camiseta, que também é uma tradição da Nerd ao Cubo Vem sempre uma camiseta, vou deixar pra mostrar ela no final pra vocês, ok? Vem sempre uma camiseta, beleza. Temos uns chicletes, tem multiclete galera. Você liga. Temos uma caixinha aqui. Temos isso daqui, olha que legal, mano. Temos isso daqui, que é aquele negócio que você usa nos seus olhos. E vem todo personalizado, olha só. É uma máscara de terror, mas na verdade é aquele negócio que você usa para ficar bem escurinho. Você que não gosta de dormir com luz, ou você vai viajar pra pegar um voo. E quer alguma coisa descolada pra você usar durante o seu voo. Pra você dormir e não ser incomodado, mano. Se liga, hein? Se liga, Agora eu posso dormir de maneira descolada. <risos> de maneira maneira. <risos> que merda, mano. Mas enfim, muito legal. Vamos continuar abrindo as coisas que tem aqui na caixinha. Cara, tem muito chiclete. Agora temos aqui um sangue preto. Mano, se você não viu, um dos primeiros vídeos das caixinhas que eu fiz Foi a caixinha de Halloween do ano passado E vinha sangue falso, vermelho Esse aqui é um sangue preto falso Cara, vou deixar pra usar no fim pra gente ver como que é isso daqui Espera até o fim pra gente ver como é que funciona isso daqui Enquanto a gente vai olhando as outras coisas que tem na caixinha Temos aqui algo bem grande Cara, ah, não, pera aí, pera aí, pera aí Temos o tradicional bottom Esse aqui, um bottom de luzinha, se não me engano É referência ao Stranger Things que é aquela série do Netflix, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, muito legal a série, é um botão que eu coleciono vários botões já, aqui infelizmente eu não tenho todos que eu coleciono, mas esse aqui já vai para ficar aqui na minha coleção, vamos guardar ele aqui ó, aí beleza, temos mais um botão para nossa coleção, e vamos ver o que é isso aqui que é bem grande e pesado que tá aqui dentro, cara, caramba! Um livro gigante, galera Olha só o tamanho desse livro Pra você ler nas férias, com certeza Vai ser um grande presente Se você gosta de livros, é apaixonado por livros Praticamente toda a caixinha Tem uma indicação bibliográfica pra você Desde mangás, quadrinhos e livros Olha só, um livro do André Bianco O Sete, eu não sei do que se trata Se não me engano, é Lobisomens Então aqui, ó, homens Nobres homens de bem, jamais Ouseis profanar esse túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal e viciados no male. Aqui devem permanecer eternamente que o santo Deus e o santo Papa nos protejam. Meu Deus, cara, parece ser bem interessante. Uma super leitura para as minhas séries, com certeza absoluta. Vai para minha coleção de livros que a Nerd Acubo me mandou. Temos mais uma coisa aqui, além de tudo isso, para finalizar. Temos aqui, então... A caixinha em si com muito chiclete. E temos para finalizar algo muito, muito, muito fucking legal. Que é uma plaquinha de cuidado. Área zumbi. Entre por sua própria conta e risco. Mano, olha só que legal. Deixa eu abrir isso daqui. Isso com certeza vai enfeitar o meu cenário aqui a partir de agora. Eu vou arrumar um lugarzinho para colocar essa plaquinha. Olha só que legal. Vou colocar ela em algum lugar pra... Vocês sempre se lembrarem, talvez aqui no fundo, olha só que massa, para você colocar na porta do seu quarto ou na parede do seu quarto para decorar. Show de bola, gostei bastante dessa caixinha. Na verdade, a caixinha não é de Halloween, pelo que eu tô vendo, ela é uma caixinha zumbi, né? Basicamente, sangue preto, máscara zumbi, plaquinha de zumbi. E agora vamos ver a camiseta. Como que é? Ah, caramba! Beleza, abrimos, abrimos. Camiseta no tamanho gigante, que é pra mim, né? Afinal de contas, Gordinho Clash. Mas o que importa é o desenho da camiseta, mano. Vamos dar uma olhada. E como eu imaginava, era a, é uma camiseta do Stranger Things, exatamente. Quem não conhece, essa aqui é a 11. Enfim, muito legal, camiseta bem bonita, em tons aqui de vinho e verde, show de bola. Eu vou colocar a camiseta e vou me transformar num zumbi agora. Vamos lá. Manos, acabei de colocar o sangue zumbi na minha boca e por incrível que pareça o gosto é gostoso mano, é como se fosse um docinho que você coloca na sua boca que pinta toda a sua boca de preto, a gente teve no, no ano passado o sangue vermelho eu achei super legal também, esse aqui pra você que quer se fantasiar de zumbi aí, muito legal, pra você que quer passar um susto na sua mãe, na sua avó, acho que vai ser interessante também, manos. mas eu recomendo com certeza, lembrando, o link tá aqui na descrição se você gostou, não se esqueça de assinar o serviço da Nerd ao Cubo, eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender muito obrigado a todo mundo que assistiu, se você gostou do novo formato dos vlogs, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu feedback Aqui no fim, beleza? Pra você se inscrever no, no canal, basta você clicar aqui, aqui no canto esquerdo E pra você assistir os outros vídeos do canal Basta você clicar aqui em alguma dessas outras duas sugestões do lado direito Beleza? Então falou um grande abraço do gordinho Galera, galera. <risos> E até a próxima